Hello, hello, hello. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui terceiro dia em Mar de Plata. Vou, acabei de almoçar. Estou aqui, acabei de almoçar. É, nada, o dia não está tão lindo, mas é acreditado da vida vou sair agora pra conhecer uma parte que eu não conhecia e vamos ver é um porto que tem uns lobo marinho, pelo que parece e tem um cemitério aí, mas não sei se vai dar pra entrar porque já tá molhado e tal da chuva não sei, vou ir, e aí é parte de uma praia também, né mas a praia onde tem o porto Vou tentar gravar alguma coisa por aí, tá? Vamos comigo? Quer vir? Me dá mãozinha, me dá mãozinha, vamos! Bom, já estou na rua ainda, e uma coisa que eu queria falar para vocês... É que, pelo menos no Brasil, todas... Não sei todas, mas das praias que eu fui, o ar tem um cheiro... Tipo, que você sente você tá na praia. Um cheiro, sabe? Um cheiro forte de... Não sei se é da areia, do mar... Eu fui aqui no mar uma vez. Ontem eu passei perto, mas não fui. Agora vamos numa parte de mar também. E eu não tô sentindo esse cheiro. Eu não sei se é porque é inverno ou o que mas... E tem menos gente em cida... e na... E na cidade. Na cidade, mas... Não sei, meninas. Eu vou ver agora quando eu for nesse porto. Tem uma construção muito linda ali, vou mostrar pra vocês. Parecida com aquela que eu mostrei no vídeo anterior. Muito linda. E essa... Esse aqui é alguma coisa. Certeza. Mas isso não sabemos. Muito lindo, né? Também tem esse lugar de antiguidades. Dá pra ver bem. Diz Arte Antiguidades. É alguma coisa. E, e essa rua, tipo, tem bastante locais. Parece que é uma rua específica de locais muito bonitinha também e aqui parecia que a rua tá subindo não sei é... bom, vamos ver mas eu tenho que seguir essa rua reta pra chegar na parte da praia, vamos ver realmente casas muito bonitas, olha só ai gente, eu não sei se eu tô indo pro lado certo porque aqui parece que tá subindo mas pelo mapa tá certo vamos continuar, né? Gente, essa zona é muito linda. Olha só essas casas. Bem belgrano, né? É belgrano da, de Mar del Plata. Carlos Salvear com Gascon. Aqui tá subindo. Não sei o que tá acontecendo, porque vai subir para depois descer de novo? Bom, meninas, é aqui mesmo, mas porque, tipo, aqui parece que tá subindo, e tá subindo mesmo. Né? Perguntei pro... Carinha, ele falou que o guarda, segurança, é. Aqui é mais residencial, casas. Deve ser onde eles gravaram o filme Amor Louco, que inclusive está na Netflix. Quem quiser ver, é um filme muito engraçado. É um filme argentino com Adrian Zoar, que é um produtor muito famoso aqui. Espero algum dia trabalhar com ele. E. Enfim, se passa em Buenos Aires e aqui em Mar de Plata e... as ruas muito lindas ó, essa casa dá pra vender meu Deus, eu quero comprar essa casa olha só dá pra ver? espera que eu vou gravar com outra câmera essa casa ó, quem quiser comprar pra mim aí estão os dados, tá meninas? quero essa casa em Mar de Plata Aí tem uma igreja, tá bem bonita também. E... Ai, contra a luz. Vamos mandar. que ainda falta um pouquinho pra chegar. E, realmente, eu tô subindo. E dá pra perceber que é subida? Não dá pra perceber, mas eu tô subindo. E... Ai, vou um pouquinho. Essa zona é muito linda, de verdade. Não sei é, se, óbvio, né, tem o nome de bairros, mas não conheço. É... Nada, vou ver os lobo marinos. Assim ele falou que é aqui mesmo. Só seguir, seguir, seguir aqui. E subir, agora vai ser descida. Ai, amanhã eu vou embora, não quero ir embora. Vou voltar a trabalhar, mas... Tudo bem, né? A vida é assim. Pra desfrutar é poucos dias. Trabalho são muitos. Então, tem que dar tudo de si. Né? Ai, ai, ai. Parece um castelo. Meu Deus, que lindo. Olha só. Aqui também. Essa casa... Mudei o caminho Quer dizer, mudei o caminho Porque eu vi uma coisa Que é, eu já vi de fotos Eu acho Acho que é essa zona que eu vi nas fotos Vou mostrar pra vocês Eu tô descendo aqui É uma rua, né? Eu subi Aí eu vou descer Aí descendo aqui dá com O mar Vai dar pra ver E É Peraí. Aí depois eu volto. Porque ah, eu posso ir pela parte do mar, mas. Parece que é mais longe uns... Será que daqui dá pra ver? Vou mostrar pra vocês. Ah, não é exatamente. Mas. Lá embaixo. Lá embaixo ao tá mar vou voltar pela rua que eu tava e ver se eu consigo essa descida que eu vou é a descida pra, pra essa parte que eu tô falando e estamos chegando aqui dá pra ver já o mar ali tem olha que zona linda meu deus aqui dá pra ver ah. Deixa eu atravessar aqui, dá tá pra ver melhor Acho que eu vou voltar pela, pela costa aqui Olha só Aqui tem alguma coisa escrita, vamos ver o que é Passeio. Moise. Moise? Molice. Passei o E? Acatranque. É <risos> la praia. Bom, vamos seguir até onde eu queria ir. Deixa eu ver no mapa. Gente, olha a belezura, o mar. Está totalmente vazia essa praia. Eu perguntei para uma senhora que foi muito amável comigo. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que as pessoas aqui em Mar de Plata são mais amáveis que as pessoas de Buenos Aires, capital, meninas. Pode ser, pode ser. Os portinhos são muito... Enfim, né? É, eu vou descer por aqui. Ela falou que se eu for por ali, atrás daquele prédio, eu vou ter que subir de novo, mas eu vou aqui na brisa do mar vendo e eu gravo um pouquinho e ai. Estou muito feliz. Descer umas escadas aqui, que eu desci ali atrás. Cadê? Essas escadas pra chegar no mar! Ai, gente, eu tenho que ir embora amanhã mesmo? Não quero ir embora. Ai, eu pedi pra uma senhora tirar foto pra mim. Na verdade, eu não gostei de nenhuma das fotos que ela tirou. Pode ser mesmo, mas tudo bem. Aqui as pessoas são muito mais amáveis que na capital. Estou aqui andando em areia, eu quero molhar minha mão um pouquinho no mar, pelo menos, é, antes de ir embora. para falar, ah, eu fui no mar! Né, meninas? e ai, A areia tá meio molhada, porque choveu, e tá totalmente vazio. Você vê aqui, não tem nenhuma alma. Tipo, tinha, uma, assim, tinha um senhor aqui agora, tinha outro ali. Ai, eu queria ir naquelas pedras, mas hoje não tenho ninguém para tirar foto pra mim, então vai ser meio difícil, meninas. Qual que a gente faz? Ai. Ai, estou muito feliz. Não quero ir embora. Eu quero ficar mais dias. Tenho que voltar muito em breve. Mesmo, mesmo, mesmo, mesmo. Muito lindo, Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Estou muito feliz! Se nota, né, gente? Eu já falei isso várias vezes, eu acho. Mas... Chega lá! que não gravou mas veio com tudo e eu saí correndo molhei um pouco a mão bom deixa eu ir porque senão eu vou acabar a terra vai me comer aqui Ai, muito lindo. Por onde eu subo? Ali tem subida, tem. Agora eu vou por ali até lá na parte do porto. Gente, lembra que agora há pouco eu falei do cheiro do mar, da areia e tal? Bom, estou sentindo aqui a areia também tá meio molhada. E estou sentindo esse cheiro que eu tinha... Ai, contra a luz. Eu estou sentindo esse cheiro que eu tinha dito para vocês, meninas. E... Agora eu tenho que subir ali de novo. E creio que passando ali, eu já vejo aonde eu tenho que ir, aonde eu estou indo, né, meninas? Levando vocês aqui para conhecer, irmãos, juntos. Cheguei nessa parte que tem essas pedras. Dá pra ver aqui o mar. Vamos ver o que tá escrito aqui. O que, que é isso? Uh, a Embaixada da Irlanda, em homenagem ao Grã-Marino Irlandês, Almirante Guilherme Brown, por sua coragem e audácia ao serviço da pátria adotada, 17 de maio de 2014. A Comunidade Irlandesa São, São Patrício de Mar de Plata, em homenagem ao Almirante, mesma coisa que está falando, é, em homenagem. Lugar Histórico declarado pelo primeiro Congresso de história, de história dos Povos da província de Buenos Aires La Plata, 28 de setembro de 1950, moción delegado comunal Mar Platense Escrivão Ah, eu quero ir aqui meninas, espera aí Ai. Que leido! aí, deixa eu ver se dá pra descer aqui um... Nem sei se pode, né, meninas? Mas a gente vai… <risos> a gente vai. Se pode, nós sabemos. Aqui dá pra ver melhor. Deixa eu virar a câmera. Aqui tá. Ó oh, que legal, tem é, pessoas que escreveram nomes e tal, amores, Passou, é, Passiones e intrigas, aqui ó, Brena 1950, que? 1990? Será isso? 1950 é muito tempo, menino Deixa eu vir aqui. Ai, peraí, Vou voltar agora. Como a gente volta? Peraí. Sair aqui, hein? Aqui. Isso aqui tem cheirinho, a... Que coisas acontecem à noite, bebê. Será? As rochas? Ai, peraí, deixa eu ver. Daqui, de cima, se dá pra ver. Coisas ilícitas à noite aqui. Vamos voltar. Ali, eu falei, eu Medo de cair daqui, meninas. Pera, tô pisando nas pedras. Tito amante, te amamos. Que? Ai, vamos ver mais um pouquinho pra lá. Gente, estou desbravando o Mar de Plata, aqui nas pedrinhas. Que medo de cair aqui, bater a cabeça e morrer. Pode acontecer? Pode acontecer, meninas. Mas a gente toma o maior cuidado possível. Nem sei se dá, se podia vir aqui, mas eu estou vindo. Aqui tá molhado. Eu Acho que de noite a água vem até aqui. Será que vem até aqui em cima a água de noite? Não sei. Vamos ver. Ai, que lindo o mar! E vamos voltar, porque ali tem é, colchão, essas coisas, acho que gente da RUD, que não tem casa, mora aqui, meninas. Eu acho meio perigoso, mas a gente sair daqui já. E embora, daqui <risos> pisando as pedras, torcer pra não cair, se cair, bate a cabeça e morre. Então, ainda tem que continuar esse vlog, lançar músicas, não, novas, novas, não posso morrer, agora. Ai... Bom, daqui dá pra subir por aqui. Ai, amei, amei, amei. Longe, como que eu volto pra casa? Ai, Tô longe, por aqui dá. aí com vida eu achei que eu ia morrer, que seria meu fim morrer em Mar de Plata quase, foi agora bom, agora ai ai meninas pera, gente eu queria deixar registrado que da próxima vez que eu vim pra Mar de Plata eu quero me hospedar nessa parte da cidade porque deve ser mil vezes mais caro do que eu paguei mas... Muito lindo aqui na frente da praia. Já pensou eu morar nessa casa, eu abri minha janela o mar. Que lindo seria? Sim. Bom, ainda tá. Falta muito pro porto, pelo que parece. E eu vou tentar gravar o mínimo. Pro... Ah, vou gravar porque já tá ficando sem bateria. Já gravei muita coisa, menina, tem que apagar já. Mas estou muito feliz. Muito lindo todo. E vou ver quando seria da próxima vez meus hospedar por aqui, porque vale mais a pena, mas ok que aqui, os, os tipo pra entrar na, no mar, não pode porque se ver aqui é tudo pedra pedras, meninas pedras e mais pedras, não tem areia a areia é lá onde a gente estava mas, deve ser por isso bom, não sei, pode ser você vê aqui ali tem não. Ali, ó, tudo pedra. Tem pessoas ali fazendo alguma coisa. E acá os prédios. Lindas, maravilhosas. Então, é. Ok. Deve ser classe alta, né? Digamos. Mas se você quiser ir na praia, você tem que ir lá no povão. Do outro lado que é onde estamos, parece o Rio de Janeiro, porque do Rio de Janeiro não tem um morro que separa a Barra do restante, então digamos que esses prédios são o morro do Rio de Janeiro e do outro lado é a praia aonde pode usar mas aqui, né, teria a praia também na Barra, mas aqui não, meninas, aqui é diferente, é Argentina Olha que lindo, isso é uma casa, um hotel, não sei, só sei... Está à venda! Meu... não, pera, não é o mesmo, mas está à venda. Olha, quem quiser comprar essa casa para mim, aqui temos os dados. Vence, tem um telefone, pernice e propriedades. Você pode ligar lá e comprar de presente de aniversário, que ainda dá. Faz um dia que passou, mas ainda dá, dá tempo de dar um presente de aniversário para Lucas Kim aqui morando nessa cidade maravilhosa, linda. Já pensaram? Meninas, eu falei que não tinha mais praia. Mentira! Eu também não sabia. Temos aqui outra praia ali, que dá pra usar de pessoas. Ali, quer ver? Exatamente ali, ali, aqui nessa parte aqui, tem um Cristo. Perguntei pra uma pessoa, inclusive pessoas de Mar de Plata muito amáveis, nada comparado com Buenos Aires, amo, Buenos Aires, mas as pessoas são, enfim, eu falei pra ela falei assim, ah, é porque parece que os portenhos são mais apressados, né, não tem muito tempo, não, é, pois é, é assim a vida, Ela me falou que daqui até lá são mais como uns 10km andando, em então, meus amores, não vai ser dessa vez, vai ser na próxima viagem que a gente vamos lá, que nós vamos lá no Cristo. Eu vou mostrar pra vocês o quão longe está. Bom, a gente tá aqui, né? Digamos que eu tenho que andar tudo isso. Aí ali entra. Pra sair aonde ele tá, lá no meio, como se fosse uma ilhazinha. Vocês estão vendo? Mas pra andar tudo isso, isso até lá, ela falou mínimo 5km até ali, até ali são 5, depois pra lá são 5 mais. Pode ser, meninas? Meu Deus! Eu acho que a gente vai até ali. Eu acho que nem vai dar pra ir no porto, que ela falou que até o porto são pelo menos mais 5km, depois eu tenho que voltar tudo isso. Você eu já andei uns um 5, mais 5, 10km de volta pra minha casa. Não dá. Bom, gente, pelo que parece, já estamos no porto, aí tem barquinhos, aqui tem mais barquinhos... Mas a parte dos lobos marinos, não sei. Isso falta muito, só sei que eu estou muito cansado. Não quero andar mais, porque para voltar para casa tem que andar bastante. E. Ah, eu não sei. Eu acho que eu vou voltando já, amadas. Porque, olha. Ah, eu tô parado na frente de um mapa da cidade. Um mapa da cidade. Base. Tá. Bairro por bairro. Eu tô aonde? Pera. Aqui. Ah, eu tô aqui Essas aqui Eu andei tudo isso aqui E eu tô é, Aqui Eu tô aqui 13 Torre tanque Não, eu tô aqui no 13 Perto do cassino Aqui Espera eu tô... não, eu tô aqui, eu tô por aqui, hospedado por aqui. Aí aqui tem toda essa praia e eu tô hospedado aqui e eu estou nesse momento aqui, tipo, muito longe. Então, pra voltar, meninas, falta muito. Eu queria mostrar pra vocês aqui na prada de ônibus, tem... Os ônibus que estão passando, costa sul, por la costa, aí passando em todos esses lugares. E o outro ônibus passa por todos esses outros lugares. Aqui os ônibus são por números, né? Não é que nem no Brasil o número e o nome, não. Aqui é só o número e vai falando mais ou menos onde ele vai passando. E aqui temos um cartaz de é, vacunação, de vacinação. De vacinação eu já me vacinei as duas doses, e vocês? Eu já me vacinei as duas doses, e vocês, meninas? Vacinem-se! Si. Bom, daqui dá pra ver bem, mais ou menos, essa parte do Porto. Mas... Tá muito longe ainda. Onde eu queria ir, tá mais perto do Cristo. Porém, não vamos hoje, porque... Tipo, tem que ir até lá, depois andar tudo isso. Praia no Cristo E pra ver os lobos marinhos É bem mais pra lá Ele me falou E realmente tá muito longe <risos> Praia andando eu tenho que voltar tudo agora Então Vai ficar por uma próxima vez Já fica algo pra ir conhecer De uma próxima, né porque Pois é Agora eu vou ver se eu consigo Passar no cemitério Que tem aqui perto Vou ver se tá aberto Se não, volto pra casa já direto Bom, gente É Vou falar baixinho, porque eu tô no cemitério. Cemitério, como que chama? Las Lomas. Vou ver direitinho eu falo. É bem pequenininho, pelo que parece. Tem essas árvores bonitas. Tem... Eu vou gravar com a câmera... É, da frente. De falar e mostrar mesmo tempo, senão eu vou mostrar minha cara. Tem esses corredores. Aqui, é bonito. Pelo que pareceu, no Google Maps, é bem pequeno, né? Então, comparado com... É, o de Recoleta, que é o mais famoso, não é tão grande assim. O de Chacarita é enorme, parece uma, uma cidade dentro. Eu queria ir ver o mausoléu de uma atriz que eu gosto muito daqui. É uma das minhas atrizes preferidas, que já morreu, claro. Por esse que eu no cemitério. Liria, maravilhosa. Quem sabe em breve eu vou e consigo ver. Clima muito tranquilo, realmente muito pequeno comparado com o da Tchacarita, meu Deus, de verdade. parte aqui que é mais aberta Pra lá tem mais Aqui tem esse, mo esse monumento Vamos ver o que tá falando A Moni... É, ah, ah, calma A Municipalidade de grau -Pueredon. Um centenário do falecimento de Dom Pedro Louro, febre... é, fevereiro de 28 de 1990. Provavelmente uma pessoa muito famosa, é, muito importante, no caso, para a Mar de Plata. Eu não conheço, vou buscar sobre. Os pássaros cantando. Muito lindo. Pequenininho, mas aconchegante. Não é? Tem essa outra parte aqui que tá mais aberta Família Tiribele E ali tem... Deixa eu ir lá mais perto Aqui tem nomes Eu acho que é mais em homenagem, né? Para as pessoas que sim, estiveram aqui Mas pode ser que os corpos nem estão mais Porque, né? Não tem espaço para todo mundo e aqui esse corredorzinho com as gavetas, igual tem no, no Brasil também tem, né? A parte com as gavetas, vou mostrar aqui um pouquinho. Olha esse que bonito, bem estruturado, foi alguém importante, Demetrio Eliades, vou procurar, vou, vou perguntar para alguém aqui, para ver se sabe, porque parece que é especial para essa pessoa, né? Bom, já saí essa entrada. <risos> Perguntei para uma pessoa que trabalha aí no cemitério, que estava lá na porta Ele me disse que Demetrio foi o que construiu um dos prédios mais importantes de Mar de Plata O prédio Havana, que tá bem lá na costa Mas, não sei Bom, não sei qual que é, vou procurar, vou tentar colocar uma foto aqui para vocês verem E isso, agora eu vou para casa porque eu estou muito cansado e já andei bastante E se tiver alguma coisa no caminho eu gravo aqui, lógico Tô voltando pra casa, passei por essa rua que parece ter muitos comércios. Tá bem movimentado. Como que chama essa rua? É... boa pergunta. Não tem placa. Como chama? Peraí! Já encontrei Guemes, a rua se chama Guemes. É uma das ruas principais de muitos comércios, pelo que parece. Muitas coisas. Tem, tipo, tudo. E muito movimentado, né, meninas? Ai, eu tô muito cansada, eu quero voltar pra casa já, estou com fome. E… ainda falta bastante. Oi, gente. Bom, já cheguei em casa, já faz um bom tempo. Já comi, já descansei. Ai, fiquei muito cansada, andei demais. Mas pelo menos conheci bastante coisa antes de ir embora. Amanhã tem uma outra parte aqui que eu quero ir antes de ir pra terminal de ônibus. É, eu, o ônibus o ônibus, o trem o trem sai duas horas da tarde, eu tenho que estar lá uma hora então antes disso eu tenho que tá tudo pronto aqui, tudo arrumadinho sair e fazer isso e tá uma hora lá pra pegar o trem pra voltar pra minha casa, me dedos. bom, é a vida é, vamos finalizando esse vlog por aqui se você gostou dá o seu like, comenta de, é, não se esqueça de comentar Compartilhe se gostar muito Se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos E amanhã Eu acho que amanhã vamos gravar um vídeo Da volta, né Tem que voltar, né meninas Um vídeo mais, é isso E, e a parte que eu ainda vou conhecer Tá É basicamente isso hum, Agora eu vou descansar Eu vou fazer janta daqui a pouco Um jantar da Pandora E... É isso, nos vemos amanhã em mais um vlog. Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!